Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o módulo 3, a célula eucarionte, mas dessa vez é o núcleo. Eu sou a professora Sandra dos Santos Cereali e vou estar com vocês na disciplina de Biologia Geral. Bom, na primeira unidade do módulo 3, nós vamos estudar o núcleo celular propriamente dito. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção na estrutura do núcleo, então, como que é a membrana do núcleo? Quais são os componentes dentro do núcleo? Certo? É, isso é muito importante, porque, embora a membrana nuclear seja também uma camada bilipídica, ela tem uma constituição um pouco diferente da membrana é, celular que vocês já viram, certo? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para poder é, entender essas diferenças e por que, que existe essa diferença. Peço também que vocês procurem entender como que a diferença de pH entre o núcleo e o citoplasma permite que a coloração seja diferente entre eles. Então a gente consegue ver cores diferentes quando está preparando lâmina entre o núcleo e o citoplasma e isso é devido ao pH, certo? Peço também que vocês façam uma lista relacionando as funções nucleares com as funções citoplasmáticas, certo? O que, que acontece dentro do núcleo que interfere no funcionamento lá nas organelas dentro do citoplasma? Como é que isso interage? Como que é essa interação? Bom, na unidade 2, nós vamos tratar da composição dos cromossomos. A essa altura, vocês já sabem que dentro do núcleo existem os cromossomos. Ah, então, a gente vai ver aqui o que são esses cromossomos. Então, eu peço que você preste bastante atenção nas moléculas, né, nas macromoléculas que compõem os cromossomos e como que elas se associam, com, qual que é o tipo de associação, como que elas interagem entre si para formar o cromossomo. Ah, o que, que a gente chama de cromossomo? Tem bastante discussão a respeito disso. Existe uma ideia é, generalizada que o cromossomo, ele só pode ser chamado assim quando ele está totalmente visível, e isso só acontece no período em que a célula está se dividindo. Mas é, nós podemos chamar de cromossomo mesmo quando ele não está visível. E isso vocês vão ver, né, quais são essas fases de condensação de um cromossomo. Para isso ficar mais claro, eu peço que vocês façam anotações, desenhos ou esquemas a respeito da condensação dos cromossomos. E isso é muito importante, essa condensação e a relação delas, do, dos cromossomos, né, do DNA, com. As, as outras macromoléculas envolvidas, isso é muito importante. Por quê? Porque ele mantém a integridade da informação genética. A nossa informação genética está guardada dentro do DNA, certo? E esse DNA precisa ser protegido. Então, é isso que eu quero que vocês procurem entender. Como esse sistema de condensação do, dos cromossomos permite... Essa proteção do DNA, além de facilitar, é óbvio, a transmissão da informação genética no momento da divisão das células, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bom, manter a integridade e a proteção do DNA significa manter a célula viva. Né? E isso permite a divisão celular com sucesso e permite que o organismo todo tenha sucesso é, é, em permanecer vivo, que é o objetivo é, de todo ser que está vivo, certo? Nós vamos estudar sobre a um, divisão celular no módulo 4. Aqui está 3, mas é 4, tá? É só um, um errinho de digitação aqui. Eu vou pedir para vocês também fazerem anotações, desenhos ou esquemas a respeito da condensação dos cromossomos. Então, o cromossomo ele vai passar... Os cromossomos vão passar por um processo de condensação, dependendo em que fase a célula está, certo? E isso é muito importante. Por quê? Porque ele mantém a proteção da informação genética. Isso está contido na unidade é, genética nossa, que é o DNA. Tá? E é a proteção dessa informação mantém a célula viva e permite que ela se divida com segurança, né? sem erros. E nós vamos estudar isso agora é, sobre o DNA na próxima unidade. Na unidade 3, nós vamos estudar sobre a, a estrutura e as funções do DNA. Né? Então, o que, que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico e ele é o que contém o código da vida né? em seres é, tanto procariontes quanto eucariontes. Eu peço que vocês prestem atenção em como os componentes do DNA se estruturam e como que eles se ligam quimicamente para manter a integridade da informação genética, certo? O DNA ele é muito caro para as células, é muito caro para a vida, porque é a partir dele que as células conseguem é, se manter vivas pelas informações que, eles trazem, que ele traz dentro de si, certo? Então, a essa altura vocês já sabem que nos seres eucariontes todas as células têm todas praticamente todas né com raríssimas exceções têm o DNA certo a exceção são aquelas células altamente diferenciadas que acabam perdendo o núcleo como no nosso caso são as hemácias é, mas nas restantes é o DNA que coordena né as funções celulares o código para produção de toda a maquinaria de cada uma das células está contido dentro do DNA. E as células se organizam em tecidos, em órgãos, né, em sistemas, e nós temos um organismo, então, completo. Por isso, é importante a manutenção da integridade dessa informação genética contida no DNA. E eu peço também que vocês procurem entender como que as duas fitas de DNA se ligam uma na outra, em opostos, de uma forma que a gente denomina antiparalela, certo? Isso é muito importante também, porque ele interfere é, grandemente. Se você tiver dificuldade ou não entender como que ele se organiza, a gente vai ter dificuldade para acompanhar o restante do conteúdo deste modo. Né? Então, eu peço que vocês procurem entender, façam anotações, façam desenhos, esquemas sobre a ligação dos nucleotídeos de uma mesma fita e sobre como essas fitas se ligam, certo? Dando, então, essa forma antiparalela. Anti é, o DNA está hum, organizado de uma maneira que a estrutura dele acaba sendo helicoidal, né? ele está em forma de hélice. E isso também está ligado à manutenção da integridade da informação genética. Na unidade 4, nós vamos estudar sobre a estrutura, os tipos e funções do RNA. O que, que é o RNA? Ácido ribonucleico. Tá? E então, eu peço que vocês prestem atenção na composição do RNA, que é uma composição similar, mas ao mesmo tempo diferente do DNA, e que vocês então consigam fazer essa comparação entre os dois ácidos nucleicos, inclusive pensando na importância de cada um. Façam anotações ou desenhos ou esquemas a respeito das diversas funções e das formas que o RNA pode tomar, pode assumir como por exemplo as principais, né? existem outras, mas as principais no momento para a gente estudar são o RNA mensageiro que é o RNAm, o RNA transportador que é o RNAt e o RNA ribossômico que é o RNAr. Esses três RNAs eles estão intimamente ligados à síntese proteica e isso faz uma ligação entre, né, entre uma chave entre a informação genética que está no DNA e a síntese de proteínas que ocorre nos ribossomos e no retículo endoplasmático rugoso lá no citoplasma da célula, certo? Bom, o RNA, ele é muito mais do que um mediador da informação genética, então, eu peço para vocês que procurem entender a importância do RNA e as suas diferentes funções dentro das células. Como sempre, em todas as unidades, tentem encontrar no cotidiano de vocês, na, na, na vida que os cerca, uma contextualização para essas informações que vocês estão acessando agora. Tá? Anotem todas as dúvidas, todas as ideias e para que a gente possa discutir no fórum do módulo. Participem do fórum do módulo, é muito importante essa troca entre nós. Tá? Novamente eu reforço, não existe dúvida boba, toda dúvida ela é pertinente e ela precisa ser esclarecida. Participe do fórum e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo no momento que vocês quiserem, certo? Até mais!